está estudando matemática para concurso e tá sofrendo? Já deixou de fazer concurso porque tinha a maravilhosa matemática? Então, vem comigo com esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática para concursos em 30 minutos. Isso mesmo, eu vou mostrar os assuntos que vocês têm que saber para mandar muito bem em qualquer prova. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E também, baixa o material da aula em algum lugar que tem o um material, baixa, que assim você entra na lista VIP MPP e recebe conteúdos gratuitos no seu e-mail. Mas só quem está na lista VIP. Você deve estar tá pensando assim: Mas Renato, eu não sou capaz de aprender matemática, ainda mais em 30 minutos. Eu falo que é. o Renato, por que você fala que é? Porque eu vivo diariamente recebendo depoimentos, casos de sucesso de pessoas que assim como você não conseguia aprender nada, até duvidava de si próprio e após o método conseguiram. Vamos ver? É o caso da Marília. Vivi anos convivendo com uma mentira, que matemática não era para mim. Olha que maneira. Uma mentira que matemática não era para mim. Deixei de fazer vários concursos por causa da matemática até que conheci os professores renato e marcão e mudou o meu pensamento e atitude fiz o concurso para agente educador foi um concurso aqui no rio que a prova caiu matemática e viu uma matemática puxada tá depois dá uma olhada aqui no canal tem a correção dessa prova acertei sete questões de 10 me levando a ser aprovada e classificada no número de vagas fez diferença marcando o meu V da vitória e já estudando para outros concursos. Obrigado, professores Marcão e Renato. Sou muito grata a vocês e ao método MPP. Marília Patrícia Santana da Silva. Marília, muito obrigado. Eu que agradeço por ter esse retorno de você e você mostrar para mais pessoas, que o método MPP ele funcione. Então, se você está com esse pensamento de que matemática não é para mim, deixou de fazer concurso de matemática e aproveita, conheça o método é que você vai conhecer. O que é esse método MPP? Você vai ver agora. Simbora? Ó, vai ver um pouco dele, né? Porque é a coisa é muito mais profunda. Mas, simbora lá, com isso daqui você já consegue fazer várias questões. Simbora lá, minhas redes sociais estão aqui, tá bom? Troca o like, sigo de volta. As do Marcão estão aí também. Simbora começar. Galera, primeira questão que nós vamos fazer. Eu não vou falar do que é a questão, não. Eu vou fazer melhor. Eu vou te ensinar a primeira coisa que nós ensinamos no método MPP, que nós chamamos de Método dos 50. Se liga! Método dos 50. Presta atenção que esses cinco assuntos que eu trouxe aqui. Caem em tudo quanto é prova e você não vai errar mais tá bom só exercitar Ó, método 50 exercitando exercitando treinando a coisa acontece método 50 duas empreiteiras trabalham primeira coisa eu falei o que é o método 50 mas não te falei o que tem que fazer galera o método 50 ele é muito simples tá bom ele consiste no que em você sublinhar o que é importante só de sublinhar você já resolve 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, você já resolveu a metade dela. O resto é não errar conta e fazer os processos. Tudo bem? Então vamos lá. Duas empreiteiras trabalham na duplicação de uma estrada. Uma delas duplicou 3 quartos, sublinhei, Enquanto a outra duplicou 1 quinto, sublinhei. Com isso, as duas juntas já duplicaram 95 quilômetros, sublinho. Pode-se afirmar que faltam duplicar, que é o quanto falta duplicar. E você, ai meu Deus, o problema é de quê? Agora você vai voltar no que você sublinhou. Aí o método de 50 é entre ação. Quando eu volto no que eu sublinhei, 3 quartos, 1 quinto, juntas, 95. O problema é de... Fração. Pronto. E fração cai em tudo quanto é concurso. Você sabe disso. Agora olha pra cá. Como é que vocês vão fazer isso daqui, galera? Se liga. Ele fez, ó, a primeira, já sei que é fração. 50% já foi, agora não errar. A primeira foi 3 quartos e a segunda foi 1 quinto. Então, vamos lá. 3 quartos mais 1 quinto é 95. Por quê, Renato? Olha pra cá, gente, ó. A primeira duplicou 3 quartos, a segunda duplicou 1 quinto e elas duas juntas já duplicaram 95. Ou seja, quando eu somar 3 quartos com 1 quinto tem que dar 95. Show de bola? E aí se liga aqui no método. Pessoal, você provavelmente a vida inteira aprendeu a fazer fração usando o MMC. Está tudo bem, se você gosta. Só que eu vou te ensinar um método que nossos alunos provam e usam que é muito mais rápido. Tá? Não sou eu que estou dizendo, os alunos que dizer Aí, como é que é esse método? Preste atenção. É o multiplica e cruza. O que é o multiplica e cruza? Acabou, não precisa de MMC. Para você achar o cara de baixo, você multiplica os de baixo. Quanto é 4 vezes 5? 20. Então, o de baixo aqui é 20. Eu vou botar igual a 95, tá bom? Sim ou não? 4 vezes 5, 20 é o multiplica e cruza agora você cruza multiplica cruzado né 5 vezes 3 15 4 vezes 1, 4. 15 mais 4 isso dá 19 então essa conta 3 quartos mais um quinto em é 19 20 anos. renato isso dá certo sempre só toda vez <risos> toda vez, pode fazer. Mas se tiver mais de 2, é só ir fazendo de 2 em 2, tudo bem? Então, 19/20 avos igual a 95. Show de bola? Então de novo, multiplica e cruza, sempre multiplicando, é? Né? Para achar o de baixo, 4 x 5 20. Para achar o de cima, 5 vezes 3 15, 4 vezes 1 4. 19/20 avos. Show de bola? Tudo bem? Aí agora eu vou te ensinar uma coisa que você precisa saber na fração para você resolver rápido. Você pode fazer regra de três, tem várias maneiras. Aqui no método a gente faz assim e a gente acha que é mais rápido. Toda vez que aparecer o sinal de igual, o que, que a gente faz? A gente já acha o total direto. Quando aparecer o sinal de igual, a gente já acha o total. E como a gente faz para achar o total, galera? A gente divide pelo de cima... E multiplica pelo de baixo, então vamos lá: 95 divididos por 19, isso daí dá 5, tudo bem. Agora eu multiplico por 20: 5 vezes 20 dá 100. Então qual é o total de quilômetros? 100 quilômetros. Só que eles, ele não quer, não tem 100 na resposta. Agradece a Deus, né? Porque não é isso. Tá bom. A resposta é o que faltam. O que faltam, galera, são 100 menos o que ele já percorreu, 95. Isso daí dá 5. Então, são quantos quilômetros que faltam? São 5 quilômetros. Marco V da vitória na letra E. Começamos aí com o pé direito na nossa maravilhosa matemática. Show de bola? 5 quilômetros. Beleza? Então, vamos lá. Sempre multiplica e cruza. Método MPP, 4 vezes 5, 20, 15, 4, 19, 20. Sempre que aparecer uma fração e tiver o igual, aprende isso, porque cai direto em prova. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. 95 dividido por 19 é 5, vezes 20 é 100 Agora ele quer o que falta. Faltam 5. Morreu. Tudo bem? Mas, Gerardo, se 19 20 avos é 95, eu quero o que falta, que é 12 um avos, é só dividir por 19. Perfeito! Pode fazer assim também só que eu queria te mostrar isso aqui para te dar mais poderes, porque em questão de prova isso cai o tempo todo. Então, já deixa anotado, método 50, simbora lá. Bora para a próxima? Bora. Próxima questão, ó, outro assunto que cai o tempo todo. Mas que assunto é esse, Renato? Vem comigo que eu vou te mostrar usando o método 250. Simbora. Um comerciante resolveu dividir parte do seu lucro com seus três empregados em partes diretamente proporcionais. Sublinhe, É importante dividir diretamente ao tempo de serviço. Se a quantia distribuída foi 69 mil, total, né? E cada empregado está na casa, respectivamente, a 5, 8 e 10. O empregado mais antigo recebeu. Até esse momento, de repente você está assim, meu Deus, Renato, o que, que eu tenho que fazer? Mas o Método dos 50 vem para tirar esse momento. O que, que é o Método dos 50, galera? Sublinhar. Primeira coisa que eu subliei, diretamente proporcional. Aí se liga o que a gente ensina no Método MPP. Diretamente proporcional, galera, o que, que a gente faz quando é diretamente proporcional? A gente coloca o K. Toda vez que falar que vai dividir diretamente proporcional, a gente coloca o K. O que, que é o K? Já vou te explicar. Mas a gente coloca o K onde? Em quem é diretamente proporcional. Então vamos lá. Olha para cá, a atenção para entender. Qual é o total, galera? O total é 69 mil. E eu quero dividir diretamente proporcional a 5,810. Então, eu vou botar 5K, eu boto K aqui, ó, 8K e 10K. O K, galera, o nome dele é constante de proporcionalidade, nome feio, né? Pode ser X, pode ser qualquer letra. Na real, o K é que se você somar os 5, 8 e 10, não vai dar 69 mil. Então, você precisa multiplicar esses números por outro, para chegar lá, esse número é o K. Então, não se estressa. Tu tem que fazer a prova, marcar o V da vitória, faz o que eu estou te falando. Falou que vai dividir diretamente proporcional, coloca o K, tudo bem? E aí vem, ó, 5K, 8K e 10K. Agora, só separa quem ele pediu, o mais antigo. O mais antigo é o 5, 8 ou 10? O 10. Ok? 5, 8 ou 10. É o 10. Então, o que, que eu vou fazer malandramente? O total, galera... É a soma de geral. Ou seja, sempre o total é a soma de geral. Quando eu somar o 5K com 8K com o 10K, isso tem que dar 69 mil. Tem que dar exatamente isso. 69 mil. E aí eu vou somar 5 mais 8 dá quanto? 13 mais 10, 23K igual a 69 mil. 23 está multiplicando. Vai para lá o que, galera? Dividindo. 69 mil dividido por 23 dá 3 .000. Esse é o valor do K. Agora, acabou? Não. porque A resposta é 10K. Ou seja, a resposta é 10 vezes o valor do K. Então, vai ficar 10 vezes 3 .000. 10 vezes 3 isso daí dá 30 mil. Morreu. Então, qual é a minha resposta? 30 mil... Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória com a maravilhosa matemática. Show de bola? Tranquilo aí. Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então copia aí pra gente seguir. Ó. Bora lá a próxima? Vamos a próxima. Vamos lá. Próxima questão. O que, que diz pra gente a próxima? Ó. Se três operários, trabalhando seis horas por dia, constrói o um muro em 20 dias. Deixa eu separar aqui. 20 dias. Em quantos dias, cinco operários, trabalhando oito horas por dia, construiriam o mesmo muro? Então, é uma questãozinha de que? Sobre lei... Regra de três, mas eu não vi. Regra de três aí, então tu separa ó. três operários. Tá, Deixa eu botar mais para cá. Que eu vou te ensinar aqui o Merda. Vou, vou falar com você. Você anota. Deixa aqui: três operários, trabalhando seis horas por dia, constrói um muro em 20 dias. Não, né? em quantos dias? X dias, cinco operários. Trabalhando 8 horas por dia, construiriam o mesmo muro. Então ele quer saber em quantos dias construiriam o mesmo muro. Show de bola? Tranquilo, tranquilo? Beleza? Agora vamos lá. Regra de 3 e é uma regra de 3 composta. Galera, sempre na hora de analisar, a base de tudo é a coluna do X, independente de onde ela está. Você vai analisar a coluna do X com uma e a coluna do X com a outra. Tudo bem? Você analisa a coluna do X com uma e a coluna do X com a outra. Analisa. Ok, ok? Coluna do X com uma coluna do X com a outra. Analisa isso daí. Galera, existem vários métodos de resolver regras três. Eu sempre falo para o aluno, se você está fazendo regras três com método é da certa, com método é que seja, e está feliz, está acertando, continua. Agora, se você está fazendo e não está feliz, não está acertando, muda. O método que eu uso hoje, eu chamo de método do Fica em Cima. E eu vou falar com você o que tem que fazer. O método Fica em Cima, si, eu acho legal, porque a gente, nós não nos preocupamos se é direto ou inversa, se a seta está para cima ou está para baixo. Nós só nos preocupamos em seguir o método. E para você seguir o método, anota aí. Essas são as minhas palavras, tá? Lá no nosso módulo, eu boto exatamente isso, escrito, que são as minhas palavras. Então, anota aí, você vai ter isso. Vamos lá. Anota aí. O número da coluna do X sempre fica em cima. Mais uma vez. O número da coluna do X sempre fica em cima. Primeiro. Segundo. Na outra coluna, quem manda é o sinal. Vírgula. De novo, na outra coluna, quem manda é o sinal. Vírgula. Se o sinal for dois pontos, aí você vai botar assim, ó. Se o sinal for dois pontos. Mais, maior número fica em cima. E menos, menor número fica em cima. É sempre o nome é né, o método do fica em cima então, você vai botar ó, mais maior fica em cima menos menor fica em cima menor número fica em cima agora vamos resolver a única coisa que não é mecânico que não é tipo assim montou sempre vai acontecer é o sinal porque depende da análise assim na maioria dos casos você tem que analisar tá todas as formas a maioria das formas de fazer você tem que analisar Então vamos lá ó, comigo. E lembrando, sempre que você for analisar, você analisa 2 a 2. Eu vou analisar esse com esse, o terceiro não, esquece, não existe para mim. Tá legal? É assim. Então vamos lá, analisando. E a gente sempre começa a analisar onde só, na linha que só tem número. Ó, trabalhando 6 horas por dia, eu precisei de 20 dias para terminar a obra. Se eu trabalhasse 8 horas por dia, eu ia terminar a obra em menos dias. Então eu vou botar o sinal do menos aqui menos dias tá o sinal que me interessa é esse o sinal que vai dar no x aí eu vou analisar o outro Vamos lá, esquece aqui viu que eu esqueci o operário esquece hora por dia pessoal operário e o dia tá legal três operários fizeram a obra em quantos dias 20 se eu tiver mais operários eu vou levar menos dias para fazer porque eu tenho mais gente trabalhando logo eu levo menos tempo pronto botei os sinais aqui agora seguir o um método você sempre vai começar fazendo x igual traço. Sempre, o método é esse. X, analisou, botou o sinal, x igual em um traço. E agora você vai seguir o que você anotou. O número da coluna do x sempre fica em cima. Qual o número da coluna do x? 20. Então 20 fica em cima. Sempre, tá? Nas outras colunas quem manda é o sinal. Se o sinal é mais, maior número fica em cima. Se o sinal é menos, o menor número fica em cima. O sinal aqui é menos, então o menor fica em cima. Qual o menor número aqui? 6 em cima, 8 embaixo. Vezes. O sinal aqui é o que, galera? Menos, então o menor fica em cima. O 3 em cima e o 5 embaixo. Olha só, um detalhe, uma dúvida que muita gente tem. Renato, o 6 ficou em cima porque ele estava em cima. Não! Ele ficou, de... tomou um susto. Não, ele ficou em cima porque o sinal é menos. Não tem nada a ver com a posição, entendeu? Se o 6 estivesse embaixo, ele continuaria ficando em cima porque o sinal aqui é menos. Uma dúvida. A mesma coisa que no teste. Outra dúvida que muita gente tem. Qual é a outra dúvida que a galera tem quando vê pela primeira vez esse método? Renato, se aqui fosse mais. Eu, respondo, eu repasso a pergunta. Se aqui fosse mais, quem ficaria em cima? O 8. Entendeu? Se aqui fosse mais quem ficar de cima, o 8. Eu acho esse método bem legal, porque é um método único. É o mesmo processo para regra de 3 simples para composta. E você faz uma linha, você vai ver agora. é 3, é, 3 vezes 6, 18, 360. 8 vezes 5, 40, né? Corto o zero, 36 por 4, isso daí dá 9. Tá aí a minha resposta, né? Eu te expliquei. Tá? Depois que está treinadinho, faz, uns... faz duas vezes essa daqui e pega outra, tu faz rapidinho. Letra E, Marco V da vitória com a nossa maravilhosa matemática. E regra de 3 cai em tudo quanto é prova também. Show? Tranquilo? Então, simbora lá, fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Esse assunto... Ih, apaguei um o método dos 50, enfim. Esse assunto aqui não pode faltar. Qual o assunto que não pode faltar, galera? O assunto que não pode faltar é porcentagem. Porque porcentagem cai em tudo quanto é prova. Não tem jeito. Vá, vou fazer um concurso. Tem porcentagem? Ah, tem. Então, vai cair. Tá legal? Então, vamos lá. O gráfico abaixo mostra a quantidade de planos de trabalho redigidos por um funcionário da Multirio durante um semestre. O aumento na quantidade de planos de trabalho redigidos entre os meses de abril e maio, em termos percentuais corresponde a ele que é o aumento em abril e maio, mas ele quer em termos percentuais. Muita gente fala, Renato, como é que eu sei que o problema é de porcentagem? Vai aparecer porcentagem no texto ou na resposta? Tranquilo, por isso o método de 50, tu já sabe. Só que agora tu tem que focar em abril e maio. Aí em abril, ó, tu vem aqui, ó, abril 40, vou botar 40 aqui, E maio, tu vem aqui, maio foram, acompanha, maio foram 50. Então em abril, vou botar aqui, ó, abril eram 40. Em maio eram 50, tudo bem? Só que na real ele quer o percentual de aumento. Quanto teve de aumento, galera? De 40 para 50, teve um aumento de 10. Muito cuidado, olha o inimigo querendo agir é na tua prova, botando 10%. Aluninho do método MPP não cai nessa, por quê? Esse aumento não é de 10%, esse aumento é de 10 planos de trabalho. Para você chegar lá, bota na tua mente porcentagem. Para resolver, eu monto uma regra de 3 e multiplico sempre cruzado. Então vamos lá, ó. Abriu 40 é 100% e o aumento que é 10 é x por cento morreu. Já vem a resposta, mas nada porque 40 foi 100 porque o menor é a referência para ter aumento. Sempre tá multiplica, cruzado, corta um zero. 4 vezes x dá o que? 4x, 1 vezes 100 dá 100. 4 tá multiplicando, vai para lá, dividindo. E aí, 100 dividido por 4, isso daí dá 25%. Qual é a letra correta? É a letra D. Marca aí o V da vitória, letra D. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Tranquilo, né? Beleza. Simbora embora para a próxima, o porcentagem vai cair. Simbora. ó, outro assunto que cai muito. Todos esses assuntos caem muito, cara. Você estava assistindo a aula e tá falando, pô, realmente, eu fiz aquele concurso e caiu isso agora eu tenho como resolver, tá? Vamos lá, um técnico em radiologia utiliza para identificação de chapas três vogais distintas seguidas de três algarismos distintos. O um número total de chapas diferentes que podem ser identificadas através desse sistema corresponde a... Galera, questão que é formar senha, placa, nesse caso chapas, é uma questão de análise combinatória. E sempre que quer formar sem a placa, nós chamamos de princípio da contagem, que é o início, você separa ali as restrições e faz, tudo bem? Então, nesse caso eu já separei, por conta do método de 50. São três vogais distintas, seguidas de três algarismos distintos. Então, são três vogais, ó, vou fazer três traços, ó. aqui a é vogal, aqui a é vogal e aqui a é vogal, seguido de três algarismos. Algarismo, algarismo e algarismo, tudo bem? Então eu tenho que respeitar essa bagaça, vogal, vogal, algarismo, algarismo, algarismo, tudo bem até aí? Tranquilo. Agora vamos lá. Quantas vogais? Outra coisa, essa é a primeira restrição. A segunda restrição é que as vogais são distintas, diferentes. E os algarismos são distintos, diferentes, né? Pessoal, quantas vogais nós temos? Cinco. A, E, U, né? Então, quantas chances eu tenho para o primeiro? Para a primeira vogal? 5. Como são diferentes, para a segunda eu tenho 4. E para a terceira eu tenho 3. Tudo bem? Por quê? Vai descendo um cada um vai ficando. Algarismos: quantas chances eu tenho para o primeiro? 10. Para o segundo, 9 e para o terceiro, 8. Vai descendo. Show de bola? Agora a gente faz o que? Multiplica geral, que chega no resultado show de bola então vamos lá é 5 x 4 20 60 60 vezes 9 60 vezes 9 faz 0 540 vezes 8 08 x 4 32 43 vezes 10 quanto dá minha conta 43 e 200 essa é a minha conta Marco V da Vitória e a nossa maravilhosa matemática 43 e 200 com V da vitória. E o método MPP na tua vida. Lembra? Ficou o tempo todo ali. Reparou que é poderoso o método de 50? Você consegue, tá? Só que tudo tem treino, tá? E acabamos. E agora, Renato, o que eu vou fazer? Eu vou te falar agora, tá? Se você chegou até aqui, você está de parabéns nesse vídeo. Por quê, galera? Se liga. Você. Passou de, da grande maioria das pessoas que assistem os vídeos no YouTube. Tá? Porque muita gente para no caminho. Você chegou até aqui, você está interessado, então você merece mais. Aqui em algum lugar tem o link do nosso módulo completo de matemática. Eu tenho um convite para você. Qual convite? Clica aí e assista uma aula na íntegra. Na íntegra. Uma aula na íntegra do nosso curso. Você vai ver como é o método MPP naquele assunto. Na íntegra. É a primeira aula, deve, vão ter outras aulas e aí tá no curso mas aí você vai ver como é porque aqui é vamos dizer um despertar para você para você ver que você é capaz de aprender que as coisas não são esses bichos de sete cabeças como a Marília falou lá no início que falar matemática não era para mim matemática é para todo mundo são duas situações você ter um método comprovado e seguir tem que seguir e fazer a sua parte é meio a meio tudo bem então faz isso clica aqui embaixo módulo completo de matemática, assiste uma aula, veja os casos de sucesso de alunos nossos e os bônus que nós preparamos, tá? E eu vou agora para a nossa frase, nossa mensagem. eu aqui, né? Ó, o futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. Então, o futuro pertence àqueles que se preparam hoje para ele. Então, você tem que se preparar hoje para ele mais do que nunca se quer um futuro bom começa hoje começa com o que você tá faz o que você tem e o melhor uma frase que eu escutei no outro dia e eu, eu sigo na minha vida começa fazendo o que é necessário depois o que é possível que aí o impossível acontece é assim show de bola e é verdade eu falo por mim valeu galera muito obrigado a todos uma boa semana, começando a semana aí com o pé direito, com a maravilhosa matemática. Simbora, que amanhã tem mais e todo dia tem vídeo novo no MPP. Valeu, galera, um beijo, até a próxima.